Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu quero apresentar a vocês essa balança aqui que eu comprei, porque nessa época de quarentena que a gente tem que ficar em casa, eu aí em dois meses já peguei aí mais 6, 7 quilos. Então eu decidi é, me vigiar. E para isso eu comprei essa balança no Mercado Livre, tá? Foi, é, eu fiz uma pesquisa e ela é muito recomendada. Lembrando que é da China, tá, pessoal? Ela vai de ó. Aqui segundo aqui, 1 um kg, né? De 1 um kg até 180 até 180 kg, tá? O modelo dela é esse aí, ó, QF2003B. Ela pode ser assim retangular meio, né? Como pode ser redonda também. Eu vi muita gente fazendo propaganda dessa redonda aqui. é a mesma coisa, só muda ali o QF, é a mesma coisa, até essa aqui é a A, né? 2003A, essa é a 2003B, tá? Lembrando que ela, essa extremidade dela aqui é que faz o peso, tá bom? Aqui nessas extremidades você coloca um pé aqui e outro pé aqui, tá? É, ela no, normalmente volta pro zero. Mas se por acaso ela parar em outro, no, outra numeração, é só a pessoa pe pisar numa das extremidades que ela vai zerando e ela zera. E quando ela tiver 0,0 você sobe em cima e, e faz a pesagem. Um outro detalhe aqui é que, é que para você se pesar, a balança tem que estar tá no lugar é, nivelado, não pode ter, né? Ó, por exemplo, assim não pode estar, tá. ela tem que estar tá equilibrada, tá? totalmente nivelada. Eu já tive outra balança, não era digital, mas eu já tive outra balança, é mais ou menos parecida com essa sim, mas também não era de vidro. E eu me pesava dia sim, dia não, e é assim que eu vou fazer. Você faz a sua dieta, né? Faz a parte que te cabe fazer de, de dieta, caminhada, exercício e tal, né? E se pesar para você ter uma noção. De, de, de como tá o andamento da sua da sua dieta em relação a preço eu paguei R$ reais tá mais o frete aí se alguém se interessar e alguém quiser eu posso colocar o link aí na descrição para quem para quem se interessar tá bom então é isso aí tá é uma balança digital que vai de um quilo até 180 kg ela é uma balança movida a bateria, a bateria fica aqui dentro, tá? É a, a bateria 2032, é a mesma bateria que vem no computador, muito simples. Lembrando que os sensores dela estão aqui, tá vendo? É aqui que faz a leitura, por isso que quando você vai se pesar tem que colocar os pés em cima dessas duas extremidades aqui. É isso aí pessoal, se você gostar do vídeo, né, compartilha para outras pessoas, é apenas uma opção que eu estou dando para alguém, é uma balança muito boa, vale a pena comprar, tá bom? É isso aí, obrigado por ter assistido o vídeo, um abraço, qualquer dúvida que tiver deixa nos comentários e na medida do possível eu vou respondendo, tá ok? Até a próxima!